Esse espaço vai ser uma cozinha comunitária, onde os moradores vão poder cozinhar e servir marmitas aos moradores da comunidade Chácara do Primeiro. São excelentes cozinheiras. Elas fazem bolo, fazem pizza. Uh, cozin... O que tu pedir para elas fazer, elas sempre estão prontas. A minha especialidade é fazer a tentinha. Que A gente serve para 50 crianças. Mais de 35 famílias a gente atende. É um alho. Feito com banho, uma folhinha de louro e tempero. Tá? Não, dá, não dá, não dá A gente começou no zero aqui em cima, começamos com um terreno baldio, apenas sabendo que era da, destinado para a associação. né? E hoje eu vejo sim um avanço, né? eu vejo um, um passo grande né, na história da associação, porque hoje a gente está construindo isso aqui, isso é um sonho um sonho que está sendo realizado. E aqui, ao lado, vai ser um espaço de costura, onde as pessoas vão poder costurar e gerar renda para suas famílias. Um curso de corte e costura que a gente tem, que nós já temos aqui dentro da comunidade, e por falta de espaço, daí está sendo dentro da, da minha residência. Olha, o projeto, se a gente tocar em ele bem, ele vai andar. Que já tá andando, sabe? Já tem bastante trabalhos prontos. A dona Maria corta, tem as outras que costuro, tem as que fazem o bordado, o crochê. O crochê é que trabalha só com a mão. E a e o tricô também é com linha, mas é com duas agulhas. Quanto mais mulheres vêm para aprender, isso é muito gratificante com a associação, vai ajudar todos nós, né? Todos os moradores né, vão ser beneficiados. né? Assim a gente está lançando uma campanha para arrecadação de materiais para proporcionar isso. Ai, ah, que lindo! Que lindo, né, Maria? Meu fios, é um sonho. Ai, olha só! Gente, o que, que vai ser isso? Me diga só! Lindo. Lindo. Até parece assim que a gente está sonhando, né, Gabriel?